Muito batalha a vocês que nos acompanham, Rio Mafra Mix, o destaque aqui na Companhia da Malha, no centro de Mafra, em frente à Praça dos Bancos, volta às aulas, mas hoje também tem uma data diferenciada. Comemora-se três anos que a Companhia da Malha está com vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix. Quem está conosco é a colaboradora Danielle, que vai contar para nós, além dos parabéns, claro, desses três anos, ela que está aqui, os três anos, contando histórias e vendendo, trazendo sempre boas ofertas para vocês. Dani, parabéns, boa tarde. Boa tarde, Márcio, obrigada. É, isso mesmo, a loja hoje completa três anos aqui na nossa região. Uma loja que veio para cá, deu certo. É, a gente tem o diferencial aqui, é, uniforme escolar, né? Agora a gente também está na época do, dos materiais escolares, uniformes escolares. É, agradecer né, aos clientes, aos parceiros da, da nossa equipe, né? que se dedicam sempre aí, né, para dar o melhor. E se não fosse né, todo esse empenho, todo esse carinho com nossos clientes, é, não estaríamos aqui, né, Márcio? Porque a gente faz, a gente está aqui para fazer o melhor. E tentando sempre, cada vez, conquistar mais nossos clientes. E, e o, o sucesso né, aqui, aqui da loja de, depende de... Dos, dos clientes, né? Então, quanto mais clientes a gente consegue, cativar a gente consegue, então eles são a maior parte do nosso sucesso aqui a Companhia da Malha, né? Então, agradecer, né? Sempre, sempre aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, né? E, né, venham para cá, venham para a Companhia da Malha e que comemorar hoje com nós também. Legal, obrigado, Daniele. Três anos, portanto, Companhia da Malha nesse dia aqui no município de Mafra, atendendo a região, o Rio Negro. Conosco também a Simone. Agora ela vai falar da volta às aulas, material escolar à disposição, uniforme, tênis. Enfim, retorno às aulas é com a Companhia da Malha, Simone. Boa tarde, parabéns também. Parabéns para nós, parabéns para os clientes e amigos e é isso aí. Então, hoje nós estamos de aniversário, três anos de loja, mas quem ganha o presente é o nosso cliente. Então, vem para a Companhia da Malha, você que ainda não comprou seu uniforme escolar, vem que está o melhor preço. E estamos com estoque renovado, temos de várias é, escolas, temos mochila, material, tênis escolar, então o que você precisar para a volta às aulas a gente tem. Então vem para a Companhia da Malha, crediário próprio em 10 vezes sem juros, nos cartões também. Então vem comemorar o aniversário de 3 anos da loja para comprar seu material e seu uniforme escolar. E o movimento, como é que está na segunda-feira? A gente passou lá do outro lado da rua, na Felipe Schmidt, mas é a Praça dos Bancos, tinha fila aqui. Nós só temos a agradecer aos eh, clientes, nossa, nosso movimento está muito bom, volta às aulas. Nossa, só agradecendo mesmo a vocês, né, por fazerem a diferença, né, porque nós estamos aqui esperando vocês com a maior disposição e nós dependemos de vocês. Então, quem faz a loja é os nossos clientes e amigos. Legal, obrigado Simone, obrigado também a Daniela e fazendo esse registro dos três anos, aniversário é hoje da Companhia da Malha, sempre nesse atendimento diferenciado para vocês, por isso que sempre dá aquela fila ou outra, você claro vai entender por quê, pelo atendimento, pelo preço, pela qualidade. É a Companhia da Malha, aqui no município de Mafra, no centro de Mafra, em frente à Praça dos Bancos, comemorando os seus três anos e claro, que a vantagem é de vocês, das nossas comunidades e vocês que nos seguem no Rio Mafra Mix, Companhia da Malha, três anos.